Quando eu falei para meus pais que eu ia cozinhar, eles acharam absurdo absurdo. Acho que pelo preconceito mesmo, de duas coisas. Acho que deu ser homem estar tá na cozinha, infelizmente existia esse preconceito. E a outra da profissão simples realmente, né? Falei, meu sonho é ter uma aula com o Emerson Fittipaldi. E o Emerson falou para mim, Edu, se você tem esse sonho, é, corre atrás dele, me, me encorajou, eu fiz, né? Eu tava manobrando e uma infelicidade, eu caí embaixo, ele virou e daí ele pegou aqui no meu braço. Você é... se sente recuperado, Edu? Como é que você tá? Ah, é assim. Eu sei que eu tenho a limitação, mas eu, o que eu sempre falo para as pessoas é assim: a gente tem que pensar positivo sempre na vida, né, Lu? Daí eu falei que ia voltar para a televisão, ela ficou super feliz tal. Ela falou: pai, posso ir no primeiro dia para te ajudar? Eu falei: pode. Ela veio e o pessoal adorou. Se você perguntar para o Brito perguntar para Ana, eu tenho certeza que eles vão falar a mesma coisa, porque o carinho, a amizade, eles permanecem. Aquilo que a gente construiu, acho que nada é, destrói. Você está tá sem ninguém agora? Ou não? não. <risos> sem ninguém, sem ninguém. Você me conhece, Lu. <risos> Meu entrevistado de hoje é uma celebridade na televisão, uma celebridade cozinhando na televisão. São 28 anos de TV como chefe de cozinha, dando milhares de receitas. E ele foi muito além disso. Já tem, já vendeu mais de 12 milhões de livros, são 28 títulos diferentes, 9 milhões de revistas, tem mais de 900 produtos licenciados, ou seja, além de chefe de cozinha, ele é um baita homem de negócios. Finalmente conseguimos marcar. Menino, você trabalha, hein? Eu trabalho no... Mas é, eu trabalho com aquilo que eu gosto, obrigado pela apresentação, carinhosa que você fez. Eu me sinto um cozinheiro feliz, é, não importando qual tipo de atividade eu estou exercendo, seja na televisão fora dela, mas o que é mais interessante sempre é fazer e tentar fazer é, o bem para as pessoas. Né? Então, isso é o que eu mais gosto e além é, de poder trabalhar com aquilo que eu gosto também. Muito bacana, Edu. Bom, a gente se conhece desde os dos tempos de Record, né? onde você já estava antes de eu chegar, porque você começou no Mulheres na Gazeta, depois foi para o Norte a Norte, deu aí esses 28 anos, inclusive começando com a Caldete Troiano, que também já foi nossa entrevistada aqui no fundo do baú. Foi um dos piores períodos, eu perdi... É de uma forma muito injusto o meu programa, por isso é, quando eu mais precisei de um programa de um microfone, me tiraram e uma coisa interessante, você falou da Claudete eu sempre gosto de, de agradecer as pessoas que foram importantes na minha vida, ela foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade na TV Gazeta depois eu fui para Record com ela, depois trabalhamos juntos também no Paulo Henrique Amorim né, Lu? a gente Sim. chegou a trabalhar junto no Paulo Henrique Amorim é, e agradeço também de coração todas as oportunidades. E depois eu fui fazer o Hoje em Dia, junto inicialmente com a Ana é, e com o Brito. Hoje você está é, na Band com o seu programa The Chef, nesse estúdio que eu sei que tem muita recordação sua, né? Como é, é que você vai preparar esses objetos aqui para a gente hoje? Não, foi muito difícil, Lu, porque aqui é, eu tentei fazer uma cozinha e, e uma cozinha como é uma cozinha que eu gostaria de ter em casa, enfim. Aqui, é, quando eu falei para você, você falou três objetos. Eu falei pode ser mais, porque tem muita coisa que é, lembra minha infância, lembra meu trabalho, enfim, tudo isso. E eu ter montado um estúdio, a realização de um sonho também, porque eu aprendi muita coisa na TV e aquilo eu quis fazer exatamente com aquilo que eu achava que era ideal para atender. Não só a mim, aquilo que eu preciso, mas todas as empresas que eu acabo trabalhando fora. Eu brinco que minha especialidade é essa, porque eu antes de, de, de estudar gastronomia, eu me formei em administração, estudava economia também e trabalhava em banco desde 15 anos de idade. Então, pude aprender bastante coisa. Eu tento usar aqui, né? Poxa, está usando bem, né? 900 produtos licenciados, são milhões de produtos vendidos já, e todo mundo sabe, todo mundo que vai ao supermercado já te viu em algum produto, seu gostinho, algum uh, estampado ali, o que é muito bacana, é uma grande conquista, sem dúvida alguma. Edu, para a gente não perder tempo, vamos começar com um objeto, então, você tem vários aí nessa estante, mas eu sei que você selecionou alguns bem especiais para a gente. Por onde você quer começar? Lu, é muito legal essa essa iniciativa tua, porque é, a partir daquele momento que você falou inicialmente comigo, eu já fiquei é, pensando desde o começo, onde tudo começou. né? Quando eu tinha dois, três anos, a minha avó fazia as coisas na casa dela, era, ela era italiana, casada com a avô espanhol, e fazia tudo lá, massa, tudo. E é, eu tenho um único, você acredita que da cozinha dela, eu tenho um único objeto, que era o objeto que é, minha mãe separou, porque foi ali que eu misturava as massinhas que ela me dava para fazer. E o que é mais curioso de tudo isso, eu só fui ver isso depois. Depois de muitos anos que eu já trabalhava para uma empresa, eu tenho muito carinho por ela, é, porque foi uma empresa que acreditou demais em mim. Eu não trabalho mais para essa empresa, mas eu tenho muito carinho que a a Tupperware. E o que acontece? Esse pote aqui era o que eu fazia as coisas, então... É, tem muitos anos daqui tem mais de 40 anos, é, e o que acontece? É, eu acho que essa parte de fora já era fabricada aqui no Brasil, e a parte de cima, ela vinha dos Estados Unidos, que era para você usar ralador, o que para a época deveria ser muito tecnológico, tal, porque você punha o produto aqui, e daí você ralava e fazia. Eu confesso a você que essa parte de cima, é, ela nunca deixou eu usar, porque aqui é para passar, e se você passar forte, enfim, a criança tem lâmina. Mas era aqui que eu fazia as coisas pequenininha, porque ela, ela, eu apoiava aqui e fazia. Então, por que que eu acho que isso é importante para mim? É, eu, depois de ter estudado administração, trabalhar em banco e tal, é, tive a vontade é, de fazer as minhas coisas. E uma das coisas que eu pensei na época, eu era... Novo, né? É, foi cozinhar, tinha 19 anos, e mudar minha vida. E naquela época não era muito moda, ou enfim, quando eu falei para os meus pais por exemplo, que eu ia cozinhar, eles acharam um absurdo, até porque é, eu estava estudando economia, já estava me formando em administração, estudando economia também, trabalhava em banco, e eles falaram não, então eu não tive esse apoio. É, eu brinco que a cozinha estava quase na área de serviço, quase fora da casa. Então, durante muitos anos, a gente levava a nossa geladeira para cima e para baixo, enfim, com as coisas. E, e esse objeto para mim é importante porque é, me traz a memória daquilo de quando eu era muito pequeno. E talvez essa memória é que me fez seguir nessa profissão. E esses avós te deram força, tanto a avó quanto o avô? Então, é, na verdade, o meu avô faleceu quando eu era ainda era pequeno, ele era espanhol, mas ele cozinhava bastante coisa em casa, os dois passaram por guerra, tanto meu avô espanhol quanto minha avó italiana, e ela me apoiou bastante na, na juventude, porém, é, quando ela, eu era adolescente, ela faleceu, então ela nunca é, viu eu, eu, eu trabalhar com isso. Mas, na época, ela acompanhava, por exemplo, o Mulheres, que era com a Claudete e com a Ione. Então, a gente via tal. Então, depois de um tempo, né, eu fui trabalhar realmente com a Claudete, foi a primeira pessoa que me deu essa oportunidade, que eu vou ser sempre grato também. Bom, hoje, para mim, já, né, já deu o braço à torcida de que realmente foi uma boa escolha, né? Sempre, Não, não, isso daí, depois de um tempo, eu brinco, né, eu falo que na época talvez eu tinha... foi um pouco difícil, porque... É, acho que pelo preconceito mesmo, de duas coisas, acho que Deus ser homem estar tá na cozinha, infelizmente existia esse preconceito, e a outra da profissão simples realmente, né? Agora, é, o que eu sempre falei, não importa qual profissão que você tenha, você pode ter sucesso nela, desde que você seja feliz e você goste daquilo que você está fazendo também. Oi! tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações pra gente. Maravilha, né? Edu, ainda falando sobre cozinha, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, qual é o futuro da, da alimentação, no seu ponto de vista? Aliás, eu vou perguntar três coisas. Qual é o futuro? Eu vejo que você está agora também apostando numa coisa mais saudável, com essa preocupação da longevidade, da saúde. Dois... É, como é que é fazer um programa de culinária num país que a gente sabe que está sofrendo de fome, né? E, três, é um mercado super competitivo e nem todo mundo joga limpo, né? Como é que é sobreviver uh, nessa tempestade aí? Bom, eu, quando comecei a trabalhar, eu vou de trás para frente, tá? É, eu percebi o quê? Que eu poderia, através daquilo que eu fazia, é, influenciar de forma positiva as pessoas. Então, é, o primeiro comércio que eu tive foi de sorvete, é, foi estupendo e graças a Deus é uma marca que tá presente é, hoje a gente tem nove lojas. É, depois disso fui fazendo muitos trabalhos ligado à gastronomia, então vendendo livro, vendendo revista, vendendo produto licenciado com a minha marca. É, o grande boom de tudo isso foi, inclusive, com essa marca aqui, que que é, tenho muito carinho por, por ela porque me deu a oportunidade é, vendemos milhões de produtos, enfim, é, com milhares de, de revendedoras. E isso foi importante. O que eu fui sempre fazendo, Lu, é tentar me ajustar aquilo que eu via no mercado. Quando eu comecei a trabalhar, é, a gente chegou a receber duas mil cartas, três mil cartas por mês. É, e a gente abria essas cartas e via para tentar entender o que as pessoas queriam. É, hoje, tendo um site, fica mais fácil da gente ver. É, mas acho importante sempre manter o contato para entender. O meu, é, quanto à competitividade, eu concordo com você, eu acho que, não sei se é uma vantagem, mas uma coisa que eu tive na minha vida foi poder trabalhar em todos os estados do Brasil, então realmente eu conheço as pessoas com quem eu falo na televisão, porque a gente na televisão manda beijo muitas vezes para tudo quanto é lugar, mas muitas vezes a gente não sabe nem para onde a gente está mandando, essa é a verdade. E eu viajei durante 12 anos da minha vida é, para todos os estados, para os interiores também, não só para capitais. Então, acho que a minha vantagem é, comercial, vamos assim dizer, está é, aí. Enquanto muita gente manda, manda beijo tal, eu vou e, e eu aprendi muito. está é, presente lá, inclusive, né? É, porque daí se você perguntar para mim, é, você fala assim, Edu, me fala um pouquinho sobre o Pará. É, eu vou saber sobre aquelas pessoas, quais são os desejos dela, quais são os sonhos, porque não é ir no local simplesmente fazer uma palestra, é ouvir o que elas imaginam, o que elas querem, e assim a gente poder, de alguma forma, ajudar naquilo que elas têm para fazer. Essa coisa e... da, da, da comida saudável é uma demanda que você sente partindo do público também? O que acontece? Eu sempre fiz esporte, sempre gostei muito disso, né? É, e a partir dali, via que... a 20 anos atrás, quando eu tentei fazer um quadro só de alimentação saudável, é, era o que menos dava audiência. A partir do momento que eu fui vendo que as pessoas, através do site, hoje são 46 milhões de usuários no site, é, eu comecei a perceber uma, uma mudança de comportamento, migrando para essa alimentação saudável, é, aí eu comecei a realmente investir, é a primeira coisa que eu fiz para testar, e eu sempre faço isso porque, eu falo isso para os jovens também, se você tem um pouquinho de dinheiro, investe é, naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. Se você não tem experiência, faça um projeto menor para depois ele ficar grande, que muitas vezes as pessoas querem começar grande, eu acho que não é a visão mais correta. Então, eu com um parceiro, a gente começou a, a plantar realmente, então a gente vende tomate, vende é, cogumelo, um monte de produto... É, de qualidade enfim e saudável a partir dali a gente eu, hoje eu tenho uma uma faço parte da sociedade da, de uma empresa de, de alimentação saudável a gente tem restaurantes é, são franquias enfim é, hoje deve ter 80 lojas mais ou menos por volta de 80 lojas abertas e mais acho que 25 contratos é, ou seja lojas que estão sendo montadas, enfim até o final, vamos passar de de 100, com certeza, esse ano, então acho que é um negócio bacana e a gente realmente se preocupa com isso, testa todos os produtos que a gente vai colocar para vender, testa os molhos que a gente vai vai fazer, essa empresa é a Boale e, e hoje, por exemplo, a gente tem é, patrocínio sobre os atletas olímpicos, que acho que é uma coisa que é falta no Brasil, apoio ao esporte também, né e o que a televisão me proporcionou tem a ver com o segundo item que eu separei para você, porque muitas das coisas que eu queria realizar quando eu era jovem eu não podia, porque a gente também não tinha uma condição assim, de, de, de ter as coisas. Por exemplo, eu adorava kart, mas eu não podia ter um kart, enfim, né? O carrinho que eu tinha não tinha motor. Então, é, eu, através da, da TV, pude realizar sonhos que é, eu não consegui fazer quando era, quando era criança. Né? Então pode mostrar, o segundo pode mostrar? pra gente. Ó. Esse daqui é um capacete, né, na verdade, esse daqui é um molde é, que tem uma importância grande. É, eu, quem fez na época foi o Cid Mosca e o Alan, que é o filho dele, cuida é, muito bem disso, né. Esse daqui na época era, é, era o do Senna e eles aprovavam a, a família, né, aprovava, ele aprovava, o Senna aprovava a pintura dos capacetes em cima desses moldes, porque não são capacetes originais, são exatamente como um capacete, porém, para saber se a cor é, fica bacana assim e tal, é, eles faziam esses moldes antes. E eles estavam separados lá, tal, na, na oficina, eu falei, mas o que, que é isso aqui? Isso aqui são os moldes tal. Eu falei, Alan, é, pô, você não quer me vender esses moldes e tal? Ele falou, tá tudo bem, eu vendo tal. Então, eu comprei uma coleção tem vários aqui, por isso que eu falei, cada um de uma época, tem muita coisa é, importante aqui. É, tem o do Senna, mas é. uma coisa que aconteceu uma vez, me perguntaram qual era meu sonho e o que eu queria de aniversário. Na época eu estava na Record, né? E eu gostava, sempre gostei muito do eu muito do Senna, muito do Piquet, que eu tive o prazer de conhecer também. O Piquet é um cara espetacular. É, e também do Emerson Fittipaldi. Eu falei, meu sonho é ter uma aula com o Emerson Fittipaldi e daí o pessoal armou eu fiz a aula com ele e o Emerson falou para mim Edu se você tem esse sonho corre atrás dele vai correr de carro tal. eu acreditei porque ele acreditou em mim né você me encorajou eu fiz né eu fui atrás tal e eu tenho um capacete do do Emerson original também em casa que eu tenho muito carinho Uau. então tenho, é difícil separar uma coisa um item é, é muito difícil é, é difícil, é difícil. Eu tenho desses três caras que para mim são espetaculares, né? tem do Senna, tem do Emerson, o capacete que ele correu lá em Indianápolis, e tenho é, o molde do Piquet, é, que o Piquet para mim foi um dos maiores também, não só do Brasil, do mundo, a gente te, teve a sorte de ter esses três grandes, né? além de outros também, o Barrichello, o Massa, enfim. É, e muitos outros pilotos, mas esses três, assim, são fora de série. Né? São três é. campeões, sem dúvida alguma, deixaram a marca aí na, no automobilismo. Muito interessante saber que você também é, é, começou a entrar nessa Seara, de correr, como você está contando para gente, era um sonho é, de, de, de garoto ainda, que você está podendo, hoje, enfim, realizar, mas teve aí uma parada importante que aconteceu o acidente eu parei anos de correr e no ano que eu ia voltar a correr que eu tava treinando enfim é, para voltar eu sofri um acidente a gente tá em 2022 2021 foi em 2020 e daí eu na fazenda manobrando um carro que é um chassi tubular que é aqueles que são de corrida também mas eu não tava correndo, eu não tava treinando, eu tava manobrando, e uma infelicidade eu caí embaixo, ele virou num declive, assim, né? E eu caí embaixo dele, e daí ele pegou aqui no meu braço, e por Deus eu tava de capacete, pegou aqui do lado também, eu dei uma apagada alguns minutos, mas depois eu voltei, e o braço realmente é, teve os músculos, os tendões, é, o nervo. é os nervos o que eu aprendi assim é o nervo é o mais complicado de tudo então é eu meu movimento da mão realmente parou é hoje eu consigo fazer com as duas fechar abrir até os movimentos enfim é nessa mão eu tenho hoje mais ou menos 60 por cento daquele movimento que eu tinha inicial mas o que que acontece no passado eu precisava me motivá-lo com alguma coisa porque é, eu trabalhar com isso, lógico que me ajuda, porque eu uso a mão e é uma terapia também para melhorar. Mas daí eu é, pesquisei, vi se não era perigoso, tal, porque não era, não funciona como deveria funcionar a mão. Lógico que a gente certificou com o médico tudo isso. É, e eu voltei a correr no passado. É, então, corri no passado e estou correndo esse ano. Aliás, tem um, tem uma coisa, não faz parte do objeto, mas né? se você me permite só mostrar, é que atrás tem dois troféus. É, numa categoria que é a categoria é, 3.8, né, não, não tem mais, que era a categoria de entrada. É, na Endurance eu fui vice-campeão brasileiro e na categoria Sprint eu fui campeão ano passado, que é a categoria de entrada. Aí, esse ano, como eu tenho que sempre buscar desafio e tal, fui fui para outra categoria. Nessa eu estou lá atrás agora. Esse ano eu estou lá para trás deixa eu ver como é que tá o braço aí você tem uma baita de uma cicatriz enorme você se é. sente recuperado Edu? como é que você tá Ah é assim eu sei que eu tenho a limitação mas eu o que eu sempre falo para as pessoas é assim a gente tem que pensar positivo sempre na vida né Lu e, e no começo que foi difícil eu tinha que fazer três horas de terapia por dia porém o meu último movimento ele acontecia aqui. Então, o movimento, vamos dizer, vinha até aqui e ele parava aqui. Daqui para baixo eu não mexia nada. Então minha mão ficava recolhida, é, meu punho solto assim para baixo. E eu descobri uma, uma luva americana, que é uma luva que te ajuda a fazer os movimentos, uma luva mecânica. É, isso não existia no Brasil, nada. O meu sócio. É, meu sócio da, da cervejaria que a gente tem, da Madalena, a esposa dele mora nos Estados Unidos, ela foi atrás, ela buscou laudo para conseguir, porque você de uma série de coisas tal, aí eu consegui trazer essa luva para cá e com ela eu consegui é, voltar, porque ela eu faço mais ou menos, eu fazia cinco a mão e a luva fazia assim, eu fazia cinco a mão a luva fazia assim, então foi importante e era importante para essa terapia, né? aquela memória mesmo, né, do é assim que faz, né, ela ajudou o cérebro talvez a, a conectar com essa, né. Incrível... Eu, eu estudei um pouco, porque assim, Lu, é, quando você tem um braço, mas você não tem o um movimento desse braço, você precisa ter mais força do que é, uma pessoa comum tem para você voltar a fazer, porque depois de 15 dias você esquece o que você precisa saber fazer, então... É, durante um ano e meio praticamente eu fiz, fazia três horas de terapia por dia ah. hoje, hoje eu faço uma hora e meia eu faço 40 minutos, eu acordo cinco e meia da manhã todo dia e eu faço, que é para o movimento é, para eu me acostumar a ter eu faço isso antes da corrida eu faço antes de, do trabalho, quando eu vou cozinhar, então eu tenho que fazer e depois eu tenho que fazer um também no final do dia, porque senão tem muita dor e dá choque, enfim quando você faz muito esforço então, você tem muita dor, porque ainda não tem a força que eu deveria ter, por né? vezes quando dá umas tremidas assim. Então, eu faço no começo do dia e no final, que é para conseguir dormir também. Mas aquela coisa, né, Edu? Você praticamente é, você quase perdeu o braço. É isso, é. né? É, é isso, é... basicamente é isso. É... E talvez milagre, até um pouco. É, que alegria. Até um... Você fala, é. não sabe 100%, mas quando a gente chega num estado como esse, perto de perder um braço... É. Né? você tá maravilhoso, tá aí, tá trabalhando, tá tudo certo. Sem dúvida. Está morrendo, é. Não, e, e, e o mais doido de tudo, porque assim foi mais sério. Assim, lógico que o braço, pelo amor de Deus, é sério, mas poderia ser, ter sido pior, porque eu perdi, é, tive que é, ser né? resgatado, enfim, é, e a Lê me trouxe, enfim, porque eu perdi muito sangue também no, no, no que aconteceu, enfim. Seja, e eu sou grato a dois médicos. Um me resgatou por telefone, porque eu estava no interior, que é o Eduardo Rauin, e o outro me operou, que é o Eduardo Pereira. Então foram três edus, eu, o, o médico que me resgatou por telefone, ele perdeu o dia dele me resgatando, fazendo, me esperou no hospital. Já marcou a cirurgia, ele conseguiu marcar a cirurgia e me resgatar ao mesmo tempo. Quando eu cheguei, já fui para a cirurgia. Acho que foram sete horas de cirurgia também. Então sou muito grato a eles claro, e grato né, por ter essa condição né, do que diferença que faz, sim, né? Você pode ter essa assistência, poder ter esse tratamento, a fisioterapia é fundamental, porque é um processo muito longo, às vezes, são sim. anos, às vezes, e, e a cada conquista te desejo sorte, querido, te desejo Obrigado. sorte, mas aproveitando que você falou da Maria, eu sei que você tem uma, uma recordação dela aí, para mostrar para a gente. Isso aqui é um, um quadrinho, é, eu até estava vendo aqui Olha, ela tinha esse quadrinho de 2014. Então, ela tinha cinco anos. E eu, eu achei interessante, porque ela tinha um negócio na mão. É, ela desenha ela desenha muito bem. Então, ela foi um desenho que ela fez. E ela vinha com a tesourinha cortando. Aqui não dá para ver, mas eu pessoalmente consigo ver aqui. Ela fazia os desenhos ela tinha uma habilidade em fazer as coisas com a mão. Então, a primeira percepção que eu tive, lógico, eu sou um pai coruja realmente, enfim... É, procuro estar sempre presente, mas o que que eu vi? É, a gente trabalha um pouco com arte, né? E eu vi que ela tinha esse lado artístico é, bom também, né? Porque uma criança de cinco anos, conseguir desenhar bem, conseguir cortar, e Sim. a criatividade dela também, né? É, me chamou a atenção quando ela fez esse quadro, que assim, tudo é preto, mas o céu é azul e tem um exatamente o fundo que a gente está vendo no seu cenário aqui, se você olhar, ó. É, se você olhar, ó, não é não? Sim. É, então, me chamou a atenção por isso. Muito, hum. mas bom, ela vai seguir... ela está ainda adolescente, né? pré-adolescente, né? É, ela tem 13, né? Ela, ela até, por conta de tudo que aconteceu comigo, eu inicialmente resolvi parar, eu ia parar, pedir até para cumprir meu contrato com a RedeTV, é, com o Marcelo e com a Milka, que eu sou muito grato a eles também, É por uma questão única, porque eu não sentia que eu estava bem para estar tá na televisão com o braço da forma que eu tava não. no meio desse negócio todo eu recebi três convites para voltar para televisão eu não tinha saído dela porque eu tava cumprindo na verdade né eu tava cumprindo o, o meu contrato de forma correta independente de estar tá 100% eu sempre fiz isso eu cumpri o contrato e eu tenho que agradecer porque os dois falaram que tava sempre aberto as portas lá na RTV com o Milka e o Marcelo e no meio disso assim tinha convite para continuar lá na RedeTV e mais três para eu ir para outros lugares né eu falei ah eu devo eu tenho que eu me preocupar mas eu não tô bom eu falei um ano antes um dia antes de estrear né eu falei olha eu não tô desse jeito tal e tem uma história bacana é, com com a Band que eu falei é, para o Johnny porque como eu tinha um contrato para cumprir eu fui exatamente no dia que acabou meu contrato, no dia seguinte eu fui conversar com, com o Johnny e com o André Agüera, e eu falei, deixei bem claro, o André sabia porque estava me acompanhando, tudo, mas eu falei para o Johnny, eu falei, ó, oh, meu braço está assim, eu na época estava mexendo bem devagar ainda e tal, é, então, é uma coisa que eu sou muito grato a eles dois e a Bandeirantes também, por ter acreditado em mim, talvez uma hora que era difícil. Eu falei, ó, oh, vocês estão contratando, como se... eu deixei bem claro, vocês estão contratando um jogador de futebol, não é que tá com a perna quebrada, tá com a perna que não sabe se ele vai voltar a correr, né? É mais ou menos isso. E ainda era meu braço bom, ainda por cima, né? Aí eu tive que aprender a fazer com esse então é, Mas eles falaram, não, a gente está contratando você e tal. E, então, foi especial. E no primeiro dia, a Maria foi. Ela veio aqui para me ajudar, porque o que aconteceu? Como eu não tinha aquele movimento, ela de cara falou para mim, foi a primeira coisa que ela falou, Ela falou, oh, pai, eu te ajudo no que você precisar, estou do teu lado. Você é sua ajudante mesmo. É, e daí a gente fazia tudo assim em casa, né? Daí eu falei que ia voltar para televisão, ela ficou super feliz tal. Ela falou, pai, posso ir no primeiro dia para te ajudar? Eu falei, pode. Ela veio e o pessoal adorou então a gente tem autorização, tudo certinho, tal. ela, gra... ela vem gravar uma vez por semana comigo e está fazendo sucesso, eu não sei que área que ela vai seguir, mas ela, ela faz sucesso. Que legal, né? Que gostoso, Segundo, né? Segundo é, os meus chefes, é, o André e o Johnny, a Maria é melhor que eu. Ah, tá. Não muita coisa, Lu, mas ela é melhor. Escuta, você planeja ter mais filhos? A Maria já está com 13, aí você está contando. Você agora está com, é, com a sua namorada, que inclusive foi quem te uh, resgatou ali, e tal, ali. Mas, enfim, você pensa em, em casar de novo? Já teve algumas, né, algumas experiências? Algumas, algumas namoradas, né, Lu? Você, é, é você, você ainda acredita, você ainda Nossa. tem a oportunidade? Quer ter filhos? Pensa nisso, gostaria? Eu penso. Ó, eu, a Leia é minha amiga, hoje não é mais minha namorada, mas é minha amiga. É, eu sou muito grato a ela por tudo também, e a gente continua a amizade. Porém, é, eu penso sim em ter filhos. que eu sou novo ainda, Ainda eu posso ter mais um filho ou dois talvez, é, e é uma coisa que eu penso sim. Em certo ponto da vida, eu não tinha pensado mais, e é engraçado, eu sempre pensava em, sei lá se era por causa das coisas que eu fazia, jogava vôlei, futebol e tal, é, em ter filho homem, e depois que eu, é, realmente você fala de ser pai coruja, as mesmas coisas que eu faz, faria se fosse um filho homem, eu faço com a Maria, então, é, eu acho que isso é interessante, porque mudou minha cabeça, se eu tivesse, por exemplo, de um filhos e fosse mulher, para mim não ia me faltar nada do mesmo jeito. Certo. É. Pretendente não vai faltar, né? Agora é só arrumar a mãe, né? Ó, oh, Lu. Você está tá sem ninguém agora? Ou não? não sem né? ninguém, sem ninguém. Você me conhece, Lu. Que é né? ah, bom. Você teve boa sorte também. Viu? É uma escolha importante, né? Você sem dúvida. Sabe. É uma escolha importante. Então, é uma escolha importante. Uma pessoa legal para realizar e mais esse sonho. Última pergunta, hoje em dia, tem saudade? Aquele foi um programa, um boom na, na, na sua carreira, é, sem dúvida alguma, né? por mais que a trajetória fosse muito bacana, ali eu acho que foi né, do momento de uma virada de página mesmo. Você tem saudade? Eu vi você declarando que trabalhar todo mundo junto é uma coisa complicada, né? Vários egos, ainda mais em televisão, um quer aparecer, o outro reclama que o outro está aparecendo. Mas vocês ali, para o público, parece que foi um grupo que deu certo. Deu certo? Você gostaria dessa experiência de novo ou o solo é melhor? Olha, Lu, tudo tem, como na vida, tudo tem lados positivos e lados que é, não são tão positivos também. É, eu sou sempre feliz com aquilo que eu tenho. A gente, quando busca sempre alguma coisa e fica sempre sonhando, e a gente não bota aquele sonho em prática, na minha opinião, a gente deixa de ser feliz no momento. Então, é, no momento, eu sou feliz da forma que eu estou e como eu estou. Porque você tem um foco, eu acho que muitas vezes eu falo para os jovens hoje, você quer fazer um monte de coisa e muitas vezes acaba não focando é, e fazendo a coisa mais certa, aquela coisa que está na sua mão. Então, hoje, da forma que está, eu tendo foco, para mim é bom assim. É, sem dúvida nenhuma, se diz com relação a hoje em dia, né? É, foram fases que foram passando, então é, eu trabalhei fases com outros apresentadores, onde eu era convidado para participar, como foi com a Claudete muitos anos, depois o com o Paulo Henrique, Henrique. tendo quadro. O Paulo né? também deu entrevista para a gente, vou deixar aqui para o pessoal assistir uma entrevista maravilhosa do Paulo Henrique Amorim. Imagina você, do aqui para o fundo do baú, vou te mandar também. Eu quero, porque é, ele me deu uma chance muito grande, porque ali é, eu fiz uma mudança de horário também, é, a gente brincava que era uma culinária jornalística e era muito legal. Talvez eu tenha feito a primeira propaganda num programa de jornalismo, é, cozinhando, num... porque o pessoal foi buscar e falou, meu, não existe isso, né? no meio de um jornalismo, você fazer propaganda, e eu consegui é, fazer, e o Paulo tinha essa preocupação realmente, é, e aprovação e tudo isso, mas foi muito legal, foi uma virada ali. É, sou muito grato à Record, porque acreditou em mim num projeto inicial, é, encontrei com a Ana Rickman semana passada, eu a Ana e o Brito quando a gente começou, é, eu não eu não me recordo assim se eu te falar que a gente discutiu alguma vez eu a Ana o Brito principalmente quando a gente começou aquilo junto é, são duas pessoas que eu tenho um carinho enorme porque a Ana tinha uma experiência de vida como modelo viajou por muitos países tal é, foi uma amiga querida e a gente a gente percebe que a gente tem essa proximidade porque é, semana passada a gente inaugurou um negócio junto, é, de hambúrguer, enfim, que era o sonho do Alê também de fazer junto e tal. E que a gente vê que quando a, a amizade é verdadeira, você pode passar um ano sem ver aquela pessoa. Quando você encontra, é igual. Então, acho eu que. É, eu negócio juntos agora também. São parceiros. Sim, de Parceiro de negócio. É, junto com o Ale, o marido da Ana. E, e assim, eu, a Ana e o Brito, quando a gente começou aquilo, a gente parece que a gente se uniu e falou, ó, não vamos deixar nada atrapalhar, porque o Brito tinha um lado muito positivo para passar para gente. A gente fazia bastante propaganda, eu e a Ana, é, o Brito começou a fazer depois de um tempo também, mas o Brito tinha uma experiência, talvez, de televisão que a gente não tinha. Então ele, ele nos ajudava de um lado e eu acho que a gente ajudava do outro. Eu acho que quando existe isso, é, a gente não põe nada na frente daquilo, então, a gente teve o respeito, o carinho e a amizade, é, que é difícil ter. E a gente é, começou ali no quinto lugar e a gente chegou a, a ser primeiro lugar, acho que em audiência e também, enfim, em venda, porque a gente vendia bastante também. É, e eu acho que isso não subiu a cabeça de ninguém, porque a gente é, manteve aquilo. Aí, depois outras coisas foram acontecendo, enfim, foram mudando, mas... É, eu acredito que é, é difícil você combinar pessoas diferentes, com interesses diferentes, muitas vezes, e com pensamentos diferentes. Cada um, para estar naquele ponto da vida, é, teve outras coisas que fez. Então, Sim. é difícil você juntar e ter aquilo. A gente realmente teve aquilo, inicialmente, é, foi muito forte. E eu garanto a você, assim, é, se você perguntar para o Brito e perguntar para a Ana, eu tenho certeza que eles vão falar a mesma coisa, porque o carinho, a amizade, eles permanecem. Aquilo que a gente construiu, acho que nada é, destrói, porque era nosso realmente, a gente é, se dava bem realmente, se dá bem, enfim, independente do que vem acontecendo depois, porque um pode ter o convite para fazer uma coisa, o outro para fazer outra, né? Então, mas o que a gente fez ali no início, porque... É, o difícil, eu falo, é começar, é você chegar num patamar e você se manter. Depois vai acontecendo um monte de coisa no meio do caminho, mas a gente conquistou algo que foi diferente é, para televisão, onde a gente trabalhava, e para nós três também. Né? Sim, sim, sim. Não, muito bacana. Saudade. Essa é a visão que eu tenho, né? Sim, sim. <risos> E saudade também dessa época do, do hoje em dia. Realmente, eu acho que todo mundo ali era, era muito feliz. Eu, inclusive, que entrava ali com as notícias, também sim, era muito sim. feliz ali, dividindo aquele momento ali é, com o Brito e algumas vezes saboreando a sua comidinha também, quando sobrava sim. alguma coisa para <risos> a gente. Ana, Aliás, a Ana lembrou uma coisa, semana passada a gente encontrou, porque assim, ela, ela brigou. Mentira que ela não brigou, porque ela brigou, porque ela falou: Você fez eu engordar. Um dia ela chegou e falou assim, eu engordei não sei quantos quilos. Eu falei, mas a culpa é, é, é sua que está comendo ou eu que estou fazendo? A gente se divertiu. Uau, gente, nossa. Pera. E o Brito também, o Brito, o Brito comia, era uma figura. Nossa, ele Todo falou, não preciso ficar mais boba. <risos> Todo dia, uma delícia. Todo mais. dia. Que desafio, é. Edu, querido, eu sei que você está aí no seu estúdio, porque você vai continuar gravando, são várias gravações por dia. Quero te agradecer esse seu tempo, agradecer esse tempo que você teve para buscar esses objetos, trazer essas histórias para gente. Muito obrigada, um Obrigado, lindo para você. E até breve, se Deus quiser, que a gente quero ir ao seu programa você e vai quero vir. Um, novo, um novo fundo do baú com você, quem sabe aí daqui a alguns anos, com novas recordações maravilhosas. Ó, você vem aqui no estúdio, você vai acompanhar, já vou pedir para a Silene tá vendo a gente aqui, ó, vou pedir para a Silene marcar com a Luciana Oliveira para vir aqui, ó, nós estamos fazendo aqui tá para ficar registrado, aí você vai ver uns objetos aqui diferentes também, você não vai acreditar, porque tem tanta coisa legal, desculpa a, a demora, tá, mas assim, é especial estar tá com você, obrigado pelo carinho que você sempre teve comigo também, é, no trabalho, fora do trabalho. Eu sou sempre grato a todo mundo da televisão. Graças a Deus, eu não tenho inimizade. É, e a gente só construiu coisas boas. E eu adorei ter trabalhado com você também. A gente trabalhou tanto no Tudo a Ver, né, Lu? Sim. Quanto depois também, no Hoje em Dia. Então, foi sempre um prazer, viu? Aliás, eu tenho uma recordação nossa que eu mostrei num baú da Lu. É, que é muito bacana. Eu vou colocar aqui para o pessoal assistir. É uma recordação nossa dessa época aí de do hoje em dia. Tinha um Cosme que fazia aquelas caricaturas. Sim, sim, bacana. sim. E uma de todos nós. Você tá lá também. Muito bacana. Vou deixar aqui para o pessoal conferir. Edu, querido. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo, Lu. Viu? Adorei. Beijão. Obrigada também. Obrigado, Lu. Tudo de bom. Edu Guedes participando aqui do nosso Fundo do Baú, que delícia, quanta história, quanta recordação bacana, você gostou? Deixa o like aqui pra gente, não esquece de compartilhar esse vídeo, manda aí pra todo mundo que você acha que também vai curtir esse papo aqui com o Edu Guedes. Um grande beijo, tudo de bom e até o próximo Fundo do Baú.